Eu sei, eu sei, eu sei que estou com um dia de atraso. Peço imensa desculpa, mas realmente este fim de semana estive bastante ocupado, em primeiro lugar com uma masterclass do meu mentor, querido mentor Ricardo Teixeira, de empreendedorismo, negócios, marketing digital. Está aqui, está aqui a nossa imagem, junto aqui num evento espetacular que foi há dois anos, já foi há dois anos, quem diria, okay? e depois também tive uma super sessão lucrativa Aqui está, aqui está, ela, com os meus alunos do ILB, com alguns alunos aqui da turma 1 do ILB, uma super sessão em que estive a ajudá-los a tarde inteira, ok? Mais de 6 horas de conteúdo em que estive a ajudá-los a realmente ver todo o processo de análise de uma empresa, e, claro, alguns detalhes aqui relacionados com REITs, como investir em REITs, o que é que olhar, o que é que devemos procurar, também aqui algumas questões ligadas às seguradoras, por isso foram muitas horas de conteúdo, valiosíssimo, e se tu queres saber mais sobre estes eventos, escreve aqui em baixo que queres saber mais, e eu vou ajudar-te, ok? Quanto aos nossos índices que temos vindo a acompanhar aqui, o Russell 2000 subiu 2.08% nesta semana, o SP500 0.84%, o Dow Jones 0.88%, o Stock 600 0.85%, o CSI 300 na China 3.1%, espetacular, e o nosso PC20 já vai na quinta semana de subidas 0.39%. Quem diria, não é? Que o nosso PC20 também consegue estar com estas subidas impressionantes. Mas de qualquer forma foi uma ótima semana para todos os índices que acompanhamos aqui, todos eles com ganhos expressivos. No campo das aquisições e fusões tivemos aqui a confirmação de que a Amazon vai mesmo avançar com a aquisição da MGM Holdings por 8.75 bilhões de dólares. E Isto representa um, um passo em frente no streaming da, da Amazon. Claro que a Amazon já tinha o Amazon Prime, mas agora com os estúdios da MGM tem uma biblioteca de milhares e milhares de, de conteúdos que são muito sonantes, alguns deles bastante sonantes, como 007, por exemplo. E uh, tem aqui então agora uma mega biblioteca que pode monetizar e, e vai ser interessante ver aqui a concorrência com Disney e Netflix principalmente. Quanto a resultados, o que é que tivemos aqui esta semana? Pim com receitas trimestrais a disparar 239% para 22,6 bilhões de renminbi. Número de utilizadores de ativos mensais a aumentar 49% para 724 milhões de utilizadores. Ok, no entanto, no lado menos bom, prejuízos nos 2,9 bilhões de renminbi. Ainda assim, comparam favoravelmente com os 4,1 bilhões de renminbi de prejuízo um ano antes, okay? por isso uma melhoria aqui também de cerca de 30%. A empresa superou ainda a marca dos 800 milhões de utilizadores, tem atualmente 823 milhões, o que representa também uma subida de 31% face a um período do ano anterior. Depois tivemos a Best Buy, a empresa de produtos eletrónicos, a apresentar vendas comparáveis a subir cerca de 37%, umas, uns lucros por ação que aumentaram 280% para os 2 dólares e 32 cêntimos. É a NVIDIA aqui no campo tecnológico com receitas de 5.66 bilhões de dólares, lucros por ação 3 dólares e 66. A Snowflake com receitas trimestrais a disparar 110% para os 229 milhões de dólares. A porcentagem de clientes também continua a crescer, 67%, face ao mesmo período do ano anterior, e para agora os 4.532 clientes. De -se salientar aqui que 104 deles uh, representam-se de receitas superiores a 1 milhão de dólares e isto inclui ainda também uns 30% de crescimento face ao ano anterior de clientes que pertencem às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a Fortune 500, ok? Isto representa 187 clientes que são muito bons. Muito bons clientes, ok? Na Salesforce as receitas subiram 30, não, 23% para os 5.96 bilhões de dólares, o que representa o um melhor trimestre de sempre para a empresa, por isso a Salesforce também está de parabéns neste campo. Já a HP e o Pacard com receitas trimestrais aumentar aumentarem 27% para 15.9 bilhões de dólares, lucros por ação nos 98 cêntimos de dólar, o que representa uma subida de 85%, e free cash flow a vir nos 1.3 bilhões de dólares. Medtronic com receitas trimestrais aumentar 37% para 8.2 bilhões de dólares, lucros trimestrais também nos 1 dólar, certinhos, ok? E a empresa de, de produtos médicos ainda anunciou aqui um aumento do dividendo pelo 44º ano consecutivo, o que coloca a empresa como uma dividend king, uma empresa que paga dividendos e que os aumenta ano após ano há mais de 25 anos. Parabéns, Medtronic, também neste campo. Depois tivemos a Ultra Beauty, com vendas trimestrais a subir 65% para os 1.9 bilhões de dólares, vendas comparáveis aumenta a 65.9%, lucros por ação nos 4 dólares e 10 cêntimos, o que compara com os prejuízos de 1 dólar e 39 cêntimos por ação que, que tinham sido obtidos no ano passado em condições excepcionais, como as que nós já conhecemos, não é verdade? E por último tivemos a Gap de, de Roupas, que okay? é a empresa de vestuário, com vendas comparáveis a aumentar 28% face ao mesmo período do ano anterior, receitas a disparar 89% para os 4 bilhões de dólares, e lucros por ação a vir nos 43 cêntimos de dólares. Por esta semana foi tudo, e esta próxima semana então voltamos à, ao normal, à regularidade, das publicações dos semanas lucrativas ao fim de semana. Okay? Pode sempre contar ao sábado ou ao domingo. Claro, se houver aqui alguma questão excepcional, este dia poderá mudar. Mas, de resto, conta sempre comigo com este resumo da semana que nos ajuda a perceber quais são os principais eventos macroeconómicos que podem impactar o, os nossos portfólios e também aqueles resultados trimestrais e anuais das empresas, que eu tenho a certeza que volta em meia há de haver aqui uma ou outra que tu tens no portfólio e por isso é uma forma de estar de olho, ok? Ah, já quase me esquecia. Tens os links que falei aqui em baixo, ok? E vemos-nos então para a semana. Tchau, tchau.